Antigamente, por exemplo, muita gente aqui que pensava que ia para o céu, compravam o céu. Então, se não tinham filhos, deixavam o dote deles, os campos, as propriedades, deixavam à igreja. Então, quando chegava a altura de vendimar ou de, ou de, folhar, de tirar a apanha do milho e tudo, a gente ia lá trabalhar de graça e havia então um carvoeiro que lhe disse Senhor Zé, você tem que vir dar um dia à igreja, que havia que dar para pagar os direitos paroquiais, havia que dar um dia de... De graça trabalharam no então, teu país e dizem o Senhor, é um carvoeiro, você tem que lhe também o seu dia à igreja. E diz-lhe: Olha, senhor padre, senhora madre, nós, nós aqui tínhamos abadia, em Ribeirão do Moura, isto era uma abadia. E diz-lhe: Olha, segunda arriba, terça abaixo, quarta arriba, quinta abaixo, sexta arriba, sábado abaixo, venho lhe domingo. E outra vez, outro, esse, esse, esse, esse tais, esse tais é um dia foi-se confessar também, era o Zé Caturno foi-se e então eles, os carvoeiros roubavam a, a lenha. que A gente aqui já tinha uma tolerância, não cortando o propé podiam tirar, por, porque eles eram pobres para sobreviver. E então eles roubavam a roubava lenha dizia diziam-lhe, Senhor, senhora Vá, o que eu tenho, não confesso tenho que roubar lenha e dizia lhe mas você tem, para eu absorver aqui tem que dizer mais ou menos a quantidade, e eram feixes dizia, e dizia lhe eu sei lá, senhora Vá, talvez um, um feixe todos os dias, e neste mês foram para aí uns 25 mas ponha 26 quando chegar a casa tenho que roubar outro que já não tenho nenhuma